E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Tempo instável ainda, hein? Tem alta pressão no Oceano Atlântico, é ar frio que vem para o continente e tem áreas de instabilidade do norte da Argentina e do Paraguai descendo em direção ao sul. Dá uma confusão danada nos estados do sul do país. Chove a qualquer momento e pega São Paulo também em alguns... Lugares principalmente entre o oeste, o sul e até a região central. Também o litoral sofre interferência com chuva a qualquer momento. Mas é muita instabilidade entremeada aí com períodos de melhoria. De vez em quando melhora tal, dá a impressão que vai firmar. Mas pode chover forte em alguns momentos da tarde por vários lugares do estado de São Paulo. Litoral pior porque tem essa interferência do ar frio que continua chegando até o continente e estabiliza ali na faixa da Serra do Mar e também no litoral. Chuva a qualquer momento, temperaturas ficam entre 22 e 23 graus no litoral, na capital, no interior do estado variam dos 24 aos 26, mais quente o norte, onde está uma secura danada. São Paulo é um estado do tamanho de vários pontos da Europa juntos, né? É uma variação danada isso continua acontecendo hoje em todo o território paulista. Grande abraço a todos! Aumento o tempo